Eu queria fazer algumas considerações preliminares, porque hoje a oposição, e aqui está o líder do Bloco Democracia e Resistência, deputado Chico Vigilante, decidiu participar de uma reunião com o governador na hora do almoço. E nós fizemos um apelo ao governador para retirar o projeto do passe livre. Foi um apelo sincero da oposição, achando que era importante, junto com o deputado Leandro Graz, deputado Reginaldo Veras, que esse projeto fosse retirado porque a juventude do Distrito Federal não pode sofrer mais um ataque de um direito tão importante que garante seu acesso à educação. Né? Muita gente pode sair prejudicada. A princípio, nós não temos uma resposta desse apelo, mas o projeto continua na nossa mão e continua tramitando nessa casa. Infelizmente, essa vai ser uma oportunidade que a gente vai poder questionar a Secretaria e o governo. Primeiro, sobre os dados. Os dados que são a caixa preta do DF Trans. Eu falei essa semana, deputado João Cardoso, movimentos aqui presentes, que o DF Trans tem uma alma penada no DF Trans. A maior parte dos escândalos de corrupção que o Distrito Federal viveu nos últimos tempos tiveram a ver, de alguma forma, com o DF Trans. O DF Trans tem um, problema, tem um problema estrutural ali naquela instituição que é preciso que se apure. Que problema é esse? E nós temos que ficar atentos, porque hoje... O grande problema e a desconfiança da população em relação a esses projetos tem relação direta com a falta de transparência na mobilidade urbana, a falta de transparência no pagamento dos subsídios para as empresas, a falta de transparência na contagem de passageiros das empresas, a falta de transparência na contagem da quilometragem das empresas. Então, tem muitos problemas que a população tem uma desconfiança enorme quando se trata dos dados da mobilidade urbana. E existe muita coisa que pode ser feita no âmbito da mobilidade e do transporte público para ampliar a arrecadação, que não cortando o passe livre da juventude. O projeto que o governo enviou, que foram dois projetos, um foi protocolado na imprensa e outro na casa. O da imprensa circulou, né, deputado Reginaldo, um tempo, e depois veio um segundo projeto para casa, foi protocolado aqui. Esse projeto, ele prejudica todos os estudantes do Distrito Federal, porque a gente que já viveu na pele o passe livre ou o passe estudantil, mesmo quando ele era mais limitado, a gente sabe como é restrito o processo do passe livre. A gente sabe como é difícil né, para um estudante ter acesso ao passe livre estudantil porque passa horas na fila do DF Trans, porque há muita dificuldade no acesso. Isso com um direito amplo que é o direito do passe livre, mais amplo, que é o direito do passe livre, imagina com a restrição. Então, muita gente sai prejudicada, porque o estudante que não tem condição de pagar, ele vai ter que fazer quase que um atestado de pobreza, passar por filas e filas no DF Trans para apresentar sua condição e ter acesso ao passe livre. Eu não tenho dúvida que isso vai diminuir a matrícula na escola, a matrícula na escola pública, na escola particular, porque a matrícula na escola pública não implica só no direito ao passe livre, implica nas condições do direito ao passe livre. Quando você aumenta a restrição desse direito e você faz com que o estudante tenha que passar horas numa fila, você aumenta, sim, a evasão escolar, porque o estudante muitas vezes já tem todas as dificuldades para poder estudar, que é o deslocamento, que são as condições familiares, as condições socioeconômicas. Agora, a gente está impondo a esse estudante mais uma barreira para ele estudar. Então, vai aumentar a evasão escolar, vai aumentar a evasão também nas universidades públicas, nas universidades particulares, porque as universidades particulares, muita gente que batalha muito para estudar à noite, num curso noturno, não vai ter essa oportunidade. Sabe por quê? Porque ele não, vai, ele não vai se enquadrar na faixa de renda que o governo está colocando aqui e ele batalha para pagar. O que ele vai fazer? Abandonar sua matrícula nas universidades particulares do Distrito Federal. Então, o projeto de restrição do passe livre é uma tragédia. É um ataque vergonhoso à educação pública no Distrito Federal. E eu acho que essa discussão que nós temos que fazer aqui é sincera. Um apelo aos gestores para que não haja essa retirada de direito, que é uma conquista tão importante nós. E eu acho que ao longo desse debate nós vamos poder debater, discutir também outras alternativas e também ouvir da Secretaria de Mobilidade e Transporte, ouvir um pouco mais sobre os dados do transporte no Distrito Federal. A gente quer saber dessa caixa preta que a gente até aqui não tem é, muita informação sobre o que está colocado.